Olá, amigos da comunicação. Eu sou Anderson Scarduelli e esse é o Fala Editor. Felipe Moura Brasil deixa a Jovem Pan e rende a matéria de maior audiência no portal Comunique-se em fevereiro. 37.393. Se foi o total de visualizações que é a reportagem sobre a saída de Felipe Moura Brasil na Jovem Pan teve no portal Comunique-se ao decorrer de todo o mês de fevereiro. Foi disparado o conteúdo com mais acessos no site. A segunda mais lida, a do caso do Cidade Alerta, que revelou ao vivo a uma mãe que a filha tinha sido assassinada, teve apenas 6.100 acessos. Então, o que explica essa grande audiência na matéria sobre Felipe Moura Brasil? Três fatores cada vez mais importantes no jornalismo digital servem como resposta. SEO, redes sociais... E Newsletter. As técnicas de SEO consistem na produção de conteúdo online, visando sempre performar bem no Google e em outros sites de busca. Nessa parte, tamanho do texto, definição de palavra-chave, metadescrição, é, inserção de recursos além de textos como fotos, vídeos e outros recursos multimídia, valorizam esse conteúdo junto aos robôs, aos mecanismos, ali, aos algoritmos do Google. E tudo isso contou na matéria sobre a saída do Felipe Moura Brasil da Jovem Pan. Somente por buscas no Google, feitas a partir de aparelhos celulares, né, os famosos smartphones, essa matéria teve mais de 20 mil acessos. Isso mesmo, mais de 20 mil acessos nessa matéria do Felipe Moura Brasil, só... Pelo celular. Isso significa que quem, a partir de um dispositivo móvel, foi pesquisar sobre o Felipe Moura Brasil, caiu na nossa matéria, caiu no conteúdo publicado no portal Comunix. E até agora, já início de março, o Google classifica a matéria que a gente produziu no portal Comunix -se como sendo a principal matéria sobre a saída do Felipe Moura Brasil da Jovem Pan. As redes sociais, sobretudo o Facebook, também tiveram um papel importante na distribuição do conteúdo sobre a saída do Felipe Moura Brasil da direção de jornalismo e da apresentação dos Pingos nos Is, a atração que ele comandava na Jovem Pan. Uma única postagem sobre o tema na fanpage do Comunix alcançou mais de 13 mil pessoas. Mas para quem lida com jornalismo digital é importante ir além das redes sociais e de técnicas de SEO. Ter uma newsletter com base forte, base ativa, é cada vez mais importante. O que se comprova com a matéria sobre o Felipe Moura Brasil. Só pela newsletter do portal comunique que utiliza o Worker, serviço, solução de comunicação corporativa desenvolvida pelo próprio grupo comunique é, o conteúdo sobre o Felipe Moura Brasil saindo da Jovem Pan alcançou pouco menos de 5 mil pessoas. Resultado que se deve à força da pauta sobre essa movimentação, essa mudança no jornalismo da Jovem Pan, mas também é um recurso genuíno do worker, que permite reenvio de uma mesma campanha, de uma mesma newsletter. Dessa forma, com esse recurso de reenvio, foi possível disparar a mesma newsletter sobre a saída do Felipe Moura Brasil da Jovem Pan em quatro oportunidades. Pelo recurso, cada novo disparo não impactava quem já tinha aberto a campanha, quem já tinha acessado a newsletter. É, a gente reenviou essa newsletter apenas para aqueles e-mails que ou deram erro no sistema na hora de, do envio, ou que não abriram até então aquela campanha. O que se torna menos invasivo, né? quem já recebeu o conteúdo, quem já interagiu com o material, não era impactado com esse reenvio. Assim, o reenvio pelo Worker não se tornou repetitivo junto ao público e a gente ganhou impulsionando de forma orgânica a audiência da matéria sobre o Felipe Moura Brasil. E com ações de newsletter, redes sociais e técnicas de SEO, a tendência é que a audiência cresça cada vez mais teremos cada vez mais investir no YouTube. E para isso, a sua participação e interação é muito, mas muito importante. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, registre o seu comentário e vale crítica, sugestão, elogio. Ative o sininho e até o próximo Fala Editor!